Quando eu falo que steel frame é rápido, a grande maioria das pessoas não acredita, né? Vou te mostrar o que aconteceu de ontem de manhã para agora de manhã. Olha só a loucura. A gente pôs uma laje em pé. É, uma laje em pé. E a gente tá preparando para concretar toda ela. Incrível! Agora vamos vou comparar com laje de concreto. Não dá, né? Para você estruturar, fazer todas as formas, tudo de uma laje um dia. Não dá. Mas foi isso que o pessoal aqui na obra fez. Se você não tá acompanhando esse especial Casa Rasa que tá acontecendo aqui na Dama do Gesso, onde que a gente tá construindo essa casa, de beira pro mar, isso aí, aqui em Búzios, no Rio de Janeiro. Cara, vai lá para playlist, assiste, da play, vê dois do início, que tá mostrando desde a terraplanagem, limpeza, a gente cavando esse buracão. Esse buracão aqui é danado, viu? Estamos mostrando todos os detalhes, concretagem do radi, estruturação, tudo que você pode imaginar você vai encontrar aqui no YouTube. E inclusive a instalação dos nossos módulos. Agora voltando para a laje, vamos falar sobre a laje? Eu quero te mostrar as soluções que a gente está usando aqui nessa casa para, as no... para a nossa laje. Por quê? Porque são soluções que não são tão comuns no steel frame e é por isso que é importante você entender. Então vem comigo! Então, primeiro, o mais comum no steel frame é a gente usar uma laje seca, né, com painel USB, uh, masterboard, ou então uma laje mista, em que eu coloco uma placa de substrato, né, pode ser USB, às vezes pode ser até uma placa cimentícia, e eu faço um contrapiso em cima. Só que nesse caso, a nossa cliente em específica, ela falou, Helena, eu não quero esse tipo de laje, eu quero uma laje úmida. E o que é laje úmida? É uma laje concretada, que usa tela, você tá vendo essas telas, usa uma forma perdida, no caso a gente está usando uma telha de ácera pesoidal e a gente faz uma concretagem. <risos> Pode concretar, este frame? Pode concretar, sim, se você fizer a técnica correta que eu vou mostrar para você. O detalhe daqui desse vídeo. Vou te mostrar todos os detalhes que a gente está fazendo para a gente não ter problema. Inclusive a gente não sobrecarregar em excesso a nossa estrutura. Por quê? Uma laje seca, ela vai pesar entre 25 e 45 quilos por metro quadrado no máximo, que é o Masterboard, aquela placa mais pesada, né? Agora quando a gente vai para uma laje úmida, começa em 120. <risos> 120 quilos por metro quadrado, exatamente. Então começa nesse peso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fora que o concreto com aço galvanizado pode dar problema. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, ó, primeiro, olha que interessante. Esse lado aqui, a gente tem a laje com treliças, você tá vendo? A gente tem essa configuração. E ó que bacana, a espera da treliça certinha pra cair no montante, tem essa vertical. Isso porque essa foi uma solução que a gente adotou. Uma treliça que vem de uma parede, tem um apoio no meio e ela termina em outra parede. Quando a gente faz essa solução, eu preciso botar essa vertical aqui no meio por causa das deformações, tá vendo? E aqui, para esse canto, a gente tem a laje em painel. Nesse caso, a gente tem que fazer a laje em painel por causa do desnível entre uma área e outra área. Então, foi a melhor solução que a gente encontrou para a gente conseguir manter o desnível entre as duas lajes. Está vendo? Essa também é uma opção. Lembrando que o ideal, né, quando você vai fazer desnível em laje de steel frame, é que esse desnível seja feito na estrutura e não na variação do piso. Porque se você ficar botando mais concreto, mais contrapiso, é mais peso. Mais peso sobrecarrega mais a estrutura de steel frame, mais aço você gasta, mais cara ela fica. E é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer trabalhar com uma estrutura extremamente otimizada, eficiente. Quando eu falo isso é o quê? É uma estrutura que é muito segura, mas ao mesmo tempo é muito econômica. Então eu tô mostrando um detalhe aqui para vocês que poucas pessoas entendem. Entendeu? Então, ó, gente, subiu no banquinho da obra. Ah! subir no banquinho. Vou te mostrar o que, que a gente tá fazendo aqui em cima. E como é que a gente faz para preparar o nosso steel deck pra concretagem. Oh, que reflexo. Eu vou ficar cega aqui nesse lugar. Misericórdia. Então, ó. Primeiro, a gente tem a telha de aço galvanizado, você está vendo? Ela funciona como uma telha, né? uma forma perdida que a gente chama. E aí a gente parafusa ela todinha, tá vendo? Com um parafuso aqui. Ondinha, cruzou, parafusou. Cruzou, parafusou. E aí a gente vai em todo sentido. Em seguida a gente coloca uma guia de drywall de 70 no perímetro, que também vira uma forma perdida, você está vendo? E é bom a gente trabalhar com ela também, por quê? porque ela serve como gabarito para a minha espessura de 7 centímetros. Quando a gente usa a telha trapezoidal, a espessura precisa ser 7. Se for telha ondulada, a espessura diminui, vai para 5. E aí, nesse caso, a gente usa a guia de 48 de drywall, né? E aí, você que está se perguntando, Helena, mas você está botando telha de aço galvanizado e o perfil do drywall é galvanizado... Galvanizado com cimento no corrói. Corrói. Mas olha só, quando corrói. E olha ó, ó, ó o ponto da virada que eu vou te mostrar. Corrosão vem com oxidação. Né? Isso vem de oxidação? Porque as coisas oxidam. E oxidação precisa de quê? Oxigênio. Tcharam! E quando tá tudo submerso no concreto, tipo a telha tá toda submersa no concreto, a parte interna tá toda submersa no concreto, tem oxigênio? Não. Não tem oxigênio. Então o um grande truque é esse. Se a gente for ter algum problema de corrosão, é tipo assim, só na beiradinha, na pontinha, que aí tem contato com oxigênio. Fora isso, não tem contato com oxigênio, não corrói. Aí em seguida, né, continuando, a gente vai botando uma malha pop. No caso, não precisa ser uma malha muito grossa, não. Aqui a gente tá usando a Q62, se eu não me engano. É 15 por 15 por 34 depois vocês podem até confirmar, dar uma olhada. A gente faz a amarração, igual ele está fazendo ali, ó, nas emendas entre as telas. E ali, ó, ele está colocando parafusos de telha. Você está vendo? Esse detalhe desse parafuso de telha é fundamental para quê? Para amarração depois da tela nesses parafusos. Dessa forma, eu não tenho risco de haver o descolamento entre o concreto e a minha chapa de aço. Haha! <risos> Vou te falar que isso aqui é dica de ouro da dama, viu? Que ninguém nunca me ensinou, não. Minha filha, eu tive que fazer uma obra que deu merda, ó, loucura, que o concreto descolou da telha. E aí eu tive que pedir ajuda lá pro pessoal da Nova Zelândia. Eles me falaram: não, você tem que usar um parafuso como um bol. Sofrido, né? Mas pelo menos eu aprendi, agora eu tô te ensinando pra você não sofrer também. Então, ó, fixou o parafuso de telha, igual ele tá fixando ali. Depois a gente vai só amarrando e aí fechou, tá pronto pra concretagem. Fala sério, já tinha visto alguém te mostrar tanto detalhe assim? Não tinha. Não tinha que eu sei. Por isso que agora você vai botar aquele coraçãozinho, like, beijinho. gente tá postando horrores, gente. Vai botar tudo aqui pra mim. Fala nos comentários se você já tinha visto esses detalhes construtivos. E se você não está acompanhando o especial, vai acompanhar, porque eu vou dar muito mais dica preciosa e que vai ser fundamental para o sucesso da sua obra de estuprame, viu? Grandes beijos e a gente se vê no próximo vídeo.